E aí galera, beleza? A Dina tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui. O negócio é o seguinte: hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é um dia muito feliz até porque o nosso rei, o nosso amado, o nosso adulto Ney levou Paris Saint-Germain para as quartas de Finais, Quartas ou semi? Agora é quarta ou semi? Acho que é semi, né? Porque eu acho que ele tinha jogado as oitavas contra o Dortmund e é, fez os dois jogos. E agora é só um jogo, né? Nessa partida, é, depois que o futebol voltou, é só um jogo né? que eles estão fazendo. Então, essa aí é, era as quartas, né? Ele foi pra semi. Semifinais, posso estar falando errado, mas acho que é semifinais é, da Champions. E se você é um cara que não gosta do Neymar, do adulto Ney... Blocker, irmão. Blocker, é uma pessoa bem vista, bem querida na, na, na, na sociedade, mano. Precisa se, se reciclar, se Tratamento, parceiro. Menino Ney, que é palmeirense, certo? Comemorou o tipo todo Palmeiras. Contra o Corinthians no domingo, no sábado. É... Tô torcendo muito por ele, certo? É lógico que ele caminhão de dinheiro na conta dele, não vai para mim, mas é, futebol é assim. O jogo foi eletrizante, virada ali no finalzinho, tava perdendo o jogo, o Neymar errou dois gols incríveis, mas também participou dos dois gols. E é isso aí. Bom, eu não vim para falar de futebol, eu vim para falar dessa imagem que vocês estão vendo, esses gráficos, essa Bugatti sensacional, segunda vez que eu tô gravando, porque não sei o que aconteceu, meu microfone parou de funcionar. E galera, é o seguinte, cara Eu vou parar de fazer esses vídeos de GTA 6 Para Playstation 5 Apesar que, acho que que vai sair, né O Playstation 5 lá na tarde da vida dele, sei lá, daqui uns 3 anos Do lançamento Mas a Rockstar ela anunciou o lançamento Do GTA 5 pro Playstation 5 Acho que vai sair em 2020 E esses vídeos serão assim A partir de agora Esses serão os gráficos Do GTA Para Playstation 5 comenta aqui embaixo beleza porque eu gostaria de ouvir vocês a gente não tem muita noção até porque os vídeos que saíram, você viu o Xbox mostrando os gráficos horrorosos aí eles que vão mexer e tal eu sinceramente até o momento não vi uma, uma grande diferença gráfico graficamente falando é, dos novos jogos na nova geração é óbvio é óbvio que toda a nova geração começa assim o fim da geração do Playstation 3 você pega ali o The last of us o um parte um que saiu em 2013 o próprio GTA que saiu em 2013 era mais ou menos ali os gráficos da nova geração um pouquinho mais melhorada textura um pouquinho melhor mas a gente viu o fim da geração, dessa geração, com The Last of Us Part 2, que foi simplesmente sensacional. Eu não joguei o Tushushima lá, não joguei o Goat, o de Samurai, eu não joguei esse jogo, eu quero jogar ele. É, então eu não posso falar dos gráficos, apesar que muita gente falou que o jogo é legal tal, mas algumas pecam um pouquinho nos gráficos. Mas o The Last of Us eu joguei, eu, eu, eu posso falar pra você que os gráficos é assim. Sensacional, irmão Então provavelmente o final, a nova geração vai estar tá ali com aqueles gráficos Um pouquinho melhorado do The Last of Us Part 2 Mas a gente não sabe se o GTA V estará nesses gráficos Esses gráficos estão bem lindos Ele está uh, sendo rodado no PC, óbvio E o PC você consegue, além do, da, da potência do PC Você consegue colocar mods Que faz com que o gráfico chegue ao extremo, né? Esse é o último vídeo do canal que sempre posta e simplesmente tá muito bonitinho. Galera, só pra falar a respeito aí do jogo, essa camisa aqui, mano, eu nunca comprei ela. Eu tenho ela faz uns 7 anos. Foi quando e essas camisas de futebol, elas são caras, são caras, são uns 250 e tal. É o preço de um jogo, é, um jogo lançamento, né? Um jogo de lançamento custa mais ou menos esse preço. Mas elas duram demais, mano. Eu comprei essa camisa quando o Ibra, o Ibra, Ibra, o Ibrahimovic foi pro PSG. O PSG começou lá, contratou tá, tá pra caramba. Ela é antigaça e o o silk dela aqui, ó, tem uns uns estragadinho, mas poxa, aguentou demais. E se o PSG foi campeão, eu vou comprar uma camisa da da PSG. Aqui do City tá muito linda Com a da Puma eu não, Pra quem não sabe, eu sou colecionador da mesa E já voltei o assunto Ó, novamente Você é assunto aqui? Sei lá Mas, enfim, galera, ó, lembrando sempre Que esses vídeos, eles têm o um link na descrição Pra você que quiser Assistir o vídeo é, em 4K, né Eu não... 4K porque A internet não... Eu não gravo em 4K, é... Ainda é para a gente brasileira Que é demorar um pouco E nem todo mundo tem uma internet Que suporte isso, né? 4K oh, É um Deus pouco Deus. pesado Mas... É, tá em 4K Mas é isso, galera é, Me segue nas redes sociais Eu vou fazer uma viajinha aí Pra SP eu vou estar na casa dos brothers aí Se você quiser me seguir Nas redes sociais lá Pra acompanhar lá, né? E etc É nóis, beleza? Segue o vídeo Eu vou deixar o vídeo Até o final dele, tá? Aí E como eu disse Se você quiser Clica aí no vídeo, o original. Beleza? Até a próxima, é nóis.